Mais uma aventura da camicleta! Vê. É, galera, esse é o Nelson Rosa, responsável pela travessia até a ilha do Combo também. É o organizador e responsável pela guarderia canoeiros. Além de professor também. Ele que vai nos guiar nessa travessia. Estamos observando aqui os caiaques da galera que que fez a travessia e naquele ponto ali foi onde nós almoçamos e esse essas águas elas cortam por dentro da ilha e é possível então se remar todo esse espaço agora a gente está fazendo uma uma vista aérea da ilha e a gente vê que ela é muito intensa a vegetação e do outro lado a gente vai observar em seguida da onde nós viemos que é lá da guarderia Canoeiros, que fica ali no outro lado, junto à cidade de Belém. Essa aí é a galera que fez a travessia, o pessoal tá animadão, a gente, cada um remando no seu caiaque, o único duplo era o meu e da Lilia, então o modelo do nosso caiaque ele dificultou um pouco a travessia, porque ele é pesado, né? Mas deu tudo certo e o pessoal estava muito feliz, pode ver. Aquele ali é o símbolo da guarderia. E quando o pessoal quiser procurar a guarderia, lá em Belém, quiser dar uma remada, aí o pessoal é muito gente boa e é fácil, é bem acessível. Aqui o pessoal já está se preparando para voltar. Já tinha almoçado e... Estão se organizando aí para fazer o retorno. Agora está rolando o um vídeo onde a gente preparou o pessoal para fazer as fotos que acabamos de mostrar ali. E aí eu estou baixando aqui o, o drone para ver que a, a mata é muito intensa. É, é difícil de, de fazer as tomadas ali um pouquinho arriscado. Mas a gente fez e aí o pessoal está vindo para mim rapidamente ali para aí a gente pode observar onde é que a gente fez o almoço ali da casa, né? do Ribeirinho. E foi bem bacana porque nos acolheu ali com a refeição e com um carinho todo especial, né? É. momento, vamos voltar agora para os instantes iniciais antes do início da travessia. Aqui que fica a guarderia Canoeiros. Oi, tudo bom? Estamos dentro do hangar aqui é um da, da Viajeiro, não sei como é que é. chama. <risos> Mas... Chama pelo nome? É. <risos> Olha, Ele. tudo bem? Bom dia. bom dia. Bom dia. Aí, todo mundo pronto para fazer cará? Quem é que nunca foi para água? Eu? Nunca? Não. Tá com coragem? coragem? Já viu a água chacoalhando lá? Coragem é. não, coragem não falta, não, não. Eu vi que ontem o pessoal que saiu voltou todos, então tá tranquilo. <risos> Nós também estamos amansioso, não pense não, hein? Essa água chacoalhando ali agora, olha meu. parece um lençol a pessoa tá balançando assim né? vamos lá. Olha aí, eu tava brincando, né? assumo todos os riscos, né? eu acho que eu vou assinar. Não sei ler muito. Depois de assinar o termo de compromisso ali, Passamos a, as preliminares, as instruções para fazer a, tri, a travessia. Então, canoagem. O caiaque está dentro da canoagem. Mas o termo que a gente usa para o remador é canoeiro. E eu vou com aí. Aí sim, a, o caiaque, assim como a canoa havaiana, tá tudo dentro da canoagem. E aqui vai se performando algo regional, que a gente preza por isso. Hoje não vai nenhum desses? Não, hoje o Zinho não vai não, não, não Então a gente colocou o canoeiro. Bem regional, esse daqui da gente. E aqui tem tudo a ver com né? Aí, Betal, caiaquista, canoista, tudo que é ISTA, mas a base de tudo é a canoa. Né? É um lado só, Passar uma instrução básica, ela vai sozinho, né? Então, gente, sejam todos muito bem-vindos, tá? Já apresentei, sou o Nelson Rosa. Aí nós temos aqui o Tony, a Flávia, que saiu ali, tá na produção. É, na produção. Então, beleza, nós que vamos conduzir esse passeio. E que a gente costuma falar que, acima de tudo, quem determina o horário de ida, o horário da volta, para onde nós iremos, é a natureza. Tá? Então, é ela que tá? Então, hoje, nós vamos trabalhar a favor dela. Nós vamos pegar uma água a favor para ir para um determinado ponto. É um riozinho que fica lá na ilha do Murutukum. Essa aqui, ó, nós estamos bem aqui ó. A ilha do Cumbu tá? E bem aqui é a ilha do do Cumbu Então nós estamos bem aqui ó um espaço náutico Nós vamos remar aqui Chegar aqui no furo da paciência E a esquerda nós vamos entrar Você ser mais ou menos 4 quilômetros De remada Porém Com a maré a favor Tá? Como eu falei É a natureza que define Nós vamos trabalhar com ela tá? Então Qualquer dificuldade Eu, Flávia Anthony estaremos À disposição okay? Qualquer dúvida também É só falar com a gente Nós vamos utilizar Três tipos de caiaque Esse caiaque aqui Que é chamado Carolina caiaque feito à base de, de, de um modelo americano. Tem uma boa velocidade, uma boa estabilidade. Então Vamos ter um caiaque aberto, é aquele, aquele modelo, e o caiaque duplo, tá? Então, depois nós vamos dividir, tudo bonitinho, o tempo vai onde e tal. Não se preocupe, tá? Não se preocupa, tá? A gente não. não consegue, né? Então, então, assim, vou passar o básico, só para te gente brincar em segurança, tá? Mas, é a natureza que determina, ela que manda. Temos que fazer brincar em grupo, tá? Vamos sempre estar unidos, sempre. Próximo do outro. Às vezes corre um pouquinho, vai um pouquinho. Agora o negócio é dar-lhe remo, né? Só foi ali, tirou a foto e inicia a remada. Olha aí, povo. O pessoal tá pegando aqui, hein? Super show de bola, hein? Vamos lá! Olha só a corrida! lá, show de bola! Aqui nós iniciamos a travessia, ela foi realmente muito difícil. Pode ver que eu tô tendo dificuldade ali com a câmera. E aí a gente não fez uma imagem no meio do, da travessia porque é, não tinha segurança para isso. Tinha que estar controlando as ondas. E o motorzinho elétrico também não, não deu nem para usar ele na ida. E depois na volta faltou a bateria, foi pior ainda. Aí a gente acabou não usando e em vez disso a gente carregou, foi muito peso. O nosso caiaque é duplo, então ele era mais largo, tem mais arrasto, e a gente também não tinha lá grande prática, né? E muitos quilômetros remando foi, não foi fácil, mas conseguimos, então acompanhe aí o resto da, da nossa aventura. Tem bastante coisa interessante aí a gente assistir. Caraca moleque, chegamos aqui. Quase viramos no meio do caminho lá. Teve uma onda lá que botou água por cima, rapaz. Tem uma onda alta, é? bah. quer que vai de novo amanhã? Ei, não tem voluntário, hein? Ah, foi punk, hein? Né, mãe? O que, que, que, que tu achou? Olha pra cá. Outro lá, aí.. Vamos lá, vamos virar aqui. Fala aí, qual foi a observação? Foi bem Agora sim, vai vir uma onda aqui, ó. Ajuda nós, ó. Sentamos mais. Passar a zona das, das lanchas aí. Aí eu acho quem um contato ali. Com o pessoal da casa Os ribeirinhos. E agora nós vamos fazer uma visita ali, vamos ver como é que eles vivem fazer algumas perguntas e dar uma olhadinha na casa deles Eu de bola aí povo, nós estamos aqui na casa da Rosane, Rosana, Rosana da Rosana e da de, de Denise vocês são as filhas? é, são as minhas filhas é, e o maridão? Tá trabalhando. Ah, e só? eles moram aqui nessa casa com palafitas né Isso. e como vocês chama a casa com palafitas aqui? Casa com Palafitas, <risos> ou não? É, né? Aqui nós estamos na ilha do... Combuco? Furo da Paciência. Ah, como é? Furo da Paciência. Opa! Uhum. E, e como é que é viver aqui na, assim com água? Tem água o ano todo? Todo ano tem água. É mesmo? Vocês gostam? E daqui pega o barco para ir para a escola? É. Todo dia de manhã? Tem assim? de manhã à tarde. É, e alguma vez não consegue atravessar por causa de alguma coisa? Como é que aqui. busca comida? Olha, a comida? Sempre de barco. Chega de fumo de barco. Cheguei é? ainda agora com as compras. Ah, que legal. Posso olhar aí? Posso. Olha só o povo. E tem um, um, um Lourdes zé aqui. É o Drico. É, e é bravo? Ah, ele fica nervoso. Ah, o Drico, não. Vamos deixar o Drico quieto. Olha aí povo da camicleta. O pessoal mora assim. E vocês são ribeirinhos que eles chamam? Isso. Olha que bacana. E não tem mosquito não? É. Posso olhar mais? Pode. Posso. Opa, tem um rapazão lá? É, meu filho também. Posso filmar o rapazão? É. Como é seu nome? Rodrigo. Aí, Rodrigo, olha aí, pessoal. Estamos vendo aqui. Andiu, eu... e como é que foi essa noitada aí de sábado? Ah! Foi longa, né? <risos> foi longa. Mas, bah, bah. legal, viu? Obrigado por deixar a camicleta olhar aqui a casa de vocês. Aí vocês olham o nosso canal lá, demora um pouquinho para botar os vídeos, mas a gente. Dessa vez nós demoramos mesmo. Foi em 24 é. de novembro de 2019. Vocês dormem nessa? Tem essas imagens. É e, e o fogão, gasto. Fogão é gasto. Mas você ah tá. É no carvão também. É também? E é frio no, aqui, alguma é, vez? É frio. É, às vezes à é. tarde, bate muito vento aqui, é muito hum. frio. E a água nunca bateu aqui em cima? Já. Até Ui. onde ficou a geladeira aqui, pode entrar Até aqui em cima já Olha, já, a geladeira está é a, tá a essa altura, foi até aqui que bateu a água né Ah, já está prevenido aqui Isso Opa, saindo uma comidinha ali né? é? É Então tá bom Muito obrigado viu Como é o nome do canal? É, Viagem Motorhome Camicleta tem no Youtube, no Facebook e no Instagram Então tá Valeu, obrigado rapaz Olha lá rapaz O pessoal Caraca, Veio sim. E deu duas A tua irmã é, duas... irmã é do aberto. É? A tua irmã é a filha da puta que caiu Não, A tua irmã não tava nem aí A tua irmã tava resgatando com a gente aí, é. só <risos> Olha três, Olha o estresse, é, o estresse. É o estresse. Aí, chegaram. Uhul! irmã. Deixa que a gente vai. É, Bem feito virado, é. oh, não pegou o Gostaram? Foi pai, foi pai show de bola. Essa ah. que é boa, né? Agora nós entramos dentro do igarapé aqui a Lilia, só a Lília tá levando o caiaque fazer um, um mais aí não a parte maior, olha lá, o pessoal tá indo lá na frente Aí, agora aí ó, ficamos para trás um pouquinho botamos no motor elétrico aqui, só para contemplar e ver o Então, ali, nós vemos mais lentinho Nós somos mais lentinhos mesmo Olha lá todo é bom, para de remar Olha lá O pessoal está ali já Fazendo um cafezinho Um não, não pode, não pode, não pode não Não pode não. Ah! Estava remando, estava Nós estávamos remando, viemos remando tudo bem Se você estivesse passando por aí de repente hum, querendo ó, aqui participar aqui da nossa aí. ceia é. É. Aqui, passando oh, por aí, está é. bem Ah, é. me <risos> oh, meu Deus Acabou Que medo Vamos fechar nossos olhos um minutinho só fechar nossos olhos elevar nosso pensamento a tudo que for positivo a tudo que for bom e sermos agradecidos por esta oportunidade pode atender pode não, ir. deixa eu tocar, deve ser o meu pode, deixa, deixa eu rolar. então vamos lá ao som então, essa, vamos... tá boa, essa, música. <risos> essa é a brincadeira, essa parte Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui Em comunhão Com os amigos, com novos amigos Em contato com a natureza E que possamos pegar o aprendizado Que a natureza sempre nos proporciona Ela é perfeita Ela tem o um ciclo dela E nós temos que nos adequar e viver o que ela tem de melhor. Gostaria de agradecer pela presença de todos, agradecer pelo alimento, e que possamos voltar renovados, em paz, aos nossos lados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Venha nós é o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O qual assim nós assim nós Não mas, cair, cor, mas do mal. Amém, amém, amém. Uma salva de palmas. Atacar! Lembrando que daqui a pouquinho vem o camarão, o açaí e a coragem para voltar, ok? Olha essa cabocinha aí. Pega é, esse açaí. Meu Deus. Deixa eu... deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver se tá bom mesmo. Olha o pessoal do... Muito bem, Vamos visitar ele lá e botar ele lá. Deixa eu ver. Ah, Peraí, ah, é eu botei foto pra pegar ah, Se colocar muito, aí, eu não vou. tá saindo o açaí tá comunitário aqui, ó. Moidinho, na hora, com... Camarão? Camarão! Esse camarão é daqui da terra é mesmo? Aí, né? é, hum, gente, é! É! Show um de, um de bola! Eu. com Não, só eu, eu! Eu tomo também, mas já É um legítimo A É aqui Vamos lá! A a cama. Cama. Olha, mas o povo de fora... É. Aqui nós estamos agora, na casa dos anfitriões que fizeram o açaí, eu queria saber quem fez o açaí Já quem foi quem Já fez provou? não Tem. provei ainda mas tá eu, mas quem fez ah na hora e colheu aonde é aqui no sítio. aqui mesmo foi. aqui dentro tu colhe o açaí, uhum. bate ele bate ba com água como é que é com água lava e bate com um pouquinho é. d'água. água lava lava bom ah. né a de lá, bate com a água de novo e olha o Flamengo lá ó, comemorando na TV ah, olha a maior camiseta do homem. É, hoje tá foi uma festa, é. hein? Oi. É, e a senhora ajudou a fazer açaí? Oi. Tem um rapaz de aniversário, é o Henrique. É, é Henrique. Seis anos, Henrique? Show de bola. Hein? E a moça ali? Oi. É a, que que é do Henrique? Eu sou, sou amiga dele. Amiga? Oi, o, o Henrique, cadê a mãe e o pai? E essa aqui é a avó. A avó! Ah, tá com a avó. Então tá, valeu, obrigado pelo açaí. É, vou experimentar agora. Ó, tem um gatinho aqui querendo conversar Ei, comigo. É, ele tá o um cheio do camarão. <risos> e aí, o que, que acharam <risos> do açaí? <risos> Uma delícia! <risos> Tô de bola! <risos> tá, a minha vida. Nós vamos tomar um baninho Olha só. a casa aqui. Como. Vamos um é. Dá um só. uma ali que... There's something that'll have what you tá fria need a água. What what you é bom para rodar uma refrescadinha. É the, the infinite vastness of all uh. that is blackness. É isso mesmo? Uhum. Estavam me nos esperando ali, ó. o pessoal estava nos esperando. Ô, Bibó, você é parceria. Chegamos uhum. agora, chegamos a maré contra lá, descemos o quê? Uns 300 metros para baixo? 300? Mais, né? Uns 500 a 700 metros. Quase um quilômetro para baixo. Porque no, no centro do rio virou a maré e a gente desceu. Aí viemos pela beirada ali, um checadinho. Estamos prontos agora para quê mano Para tomar água? É, tomar cerveja. Agora nós vamos se hidratar. Bom, agora é show de bola. Então, então. <risos>